Olá, eu sou Paulo Sérgio Oliveira, professor de constelação, constelador. Trabalho com xamanismo, trabalho com consciência, trabalho com música de consciência, sou escritor. Estou aqui em mais um vídeo para vocês, para falar um pouquinho da questão bem brasileira, que não é só brasileira, do porquê algumas pessoas não prosperam, a maioria das pessoas não prosperam, e a maioria ainda uma fatia bem maior, não é feliz no trabalho. Vamos puxar isso sistemicamente para a gente entender que isso está dentro do seu inconsciente, portanto, você está carregando isso com você? Segundo o sociólogo Domenico de Masi, nós fomos colonizados e trouxemos a culpa portuguesa, espanhola, é uma parte menor, mas também italiana, da questão do trabalho, de se sentir culpado quando a gente está no ócio, culpado quando não tem trabalho, culpado em se recompensar. Portanto, muitas vezes também a gente aprende a se esconder das nossas dores no trabalho. É bonito você ver uma pessoa que fala que trabalha muito, é muito bonito você ver uma pessoa se desgasta na nossa sociedade. E se a gente for olhar com um pouco mais de consciência para isso, isso não é tão natural. Isso é normal, vem de normose, mas não é natural. Porque algumas pessoas se sentem culpadas de se auto-recompensar. Se nós tivéssemos sido colonizados pelos vikings, como a Islândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça, Talvez nós trabalharíamos quatro horas por dia e seríamos muito felizes. É interessante que esse campo de culpa está na maioria da população brasileira. Assim como o campo de medo que eu já expliquei da questão da colonização do Brasil, da fuga dos nossos colonizadores para cá, da exclusão, etc. Muita gente que eu pego para constelar não prospera também por essa questão de carregar muito forte a crença de que tem que se matar de trabalhar. Muitas pessoas entram no álcool também, na droga, para recompensar o fato de se matar de trabalhar. Muitas pessoas não sabem se recompensar, não sabem ter prazer. E a maioria das pessoas, portanto, não gosta de trabalhar. Fica pensando na aposentadoria. Eu não quero me aposentar nunca. Quem me conhece sabe que eu estou sobrando no meu trabalho. Eu estou prosperando, eu estou feliz, eu faço o que eu amo, eu acordo segunda-feira muito, muito feliz por ir trabalhar, mesmo que seja muito cedo. Por que será que a maioria das pessoas não acorda na segunda-feira feliz por ir trabalhar? É um ônus para muitas pessoas trabalhar. Quero colocar aqui para vocês, então, o poder que a constelação tem de não reverter esse quadro, não é assim que se funciona a cura, a transmutação, mas o poder que a constelação tem de fazer as pessoas olharem para isso, ver o que elas carregam com essa culpa e dar um lugar para isso, pedir permissão aos ancestrais para fazer diferente e até aproveitar a vida. Por que, que ninguém pensa em comprar um barco aqui no Brasil? É muito comum isso na Europa. Eu só pensa em comprar uma moto, um carro, que também é legal. Mas ninguém compre... pensa em comprar um barco. Ninguém pensa em trabalhar menos dentro de um barco. Porque as pessoas carregam sempre esse estigma de trabalhar muito, muito, muito, muito, para mais tarde parar de trabalhar e receber a aposentadoria. Olha isso. Eu venho numa velocidade... Por isso que Bert Heininger diz... Que o caminho mais curto para a morte é a aposentadoria. Essa aposentadoria sem consciência. Essa aposentadoria de correr, correr, correr, brecar e depois botar o pijamão e de vez em quando ir pescar. Por que, que a gente não é feliz agora? Por que, que a gente ainda carrega essa crença de esforço para recompensa depois? Por que a gente não recebe essa recompensa antes? Tem uns vídeos meus falando do pensamento linear, não é isso? Então eu convido vocês aqui a refletirem. Sobre esse campo de culpa que carregamos, portanto, a gente não prospera e não é feliz no trabalho. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, Raucho.